É uma campanha de WhatsApp simples, porém, ela tem dois hackzinhos que quase ninguém fala, tá bom, galera? Subiu, publicou, esperou e você vai ver o seu WhatsApp bombar, tá, galera? Não tem como não bombar com essas duas estratégias que eu passei pra vocês. É impossível não bombar, galera. Fala, galera! Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de como subir campanha sem domínio, sem verificação de BM. Eu vou ensinar uma maneira aqui pra gente tá subindo campanha e tá vendendo todos os dias, tá? É, muita gente está com dificuldade ainda de validar o domínio, validar a ABM, subir campanhas de conversão. E hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira de a gente subir uma campanha voltada para o WhatsApp onde a gente vai converter um a um ali e fazer bastante venda. Ah, olha, mas eu já sei subir campanha do WhatsApp. Não dessa maneira, não da maneira que eu vou te ensinar. Muitos só pegam, criam a campanha ali e pronto, acabou, manda o WhatsApp. Não, eu vou ensinar para vocês. Dois hackzinhos depois que vocês subirem a campanha do WhatsApp. porque Só subir a campanha do WhatsApp, muitas vezes não dá tanto resultado assim como a gente espera. Às vezes vem duas ou três pessoas durante o dia inteiro. E da maneira que eu vou ensinar para vocês, eu te garanto que pelo menos de 5 a 10 pessoas vão atrás do seu produto. Vão atrás de procurar saber mais sobre o produto que vocês estejam vendendo, tá galera? Então além de a gente subir uma campanha agora para o WhatsApp, eu vou ensinar dois, dois hackzinhos para vocês muito interessante, então fique até o final, não pule nenhuma etapa, senão você vai se perder nesses hackzinhos que eu vou passar para vocês, tá galera? Então é uma campanha que a gente vai subir pro WhatsApp, a princípio vocês já têm um produto que vocês estejam vendendo, estejam fotos do produto com pessoas com produto em mãos, então a gente vai subir uma campanha muito, muito rápida aqui pro WhatsApp, é bem simples, bem rápido, mas eu vou ensinar dois macetes que quase eu não vejo ninguém fazendo isso daqui no YouTube. Normalmente a pessoa que está ensinando você subir campanha pro WhatsApp só ensina você criar aquelas campanhas do WhatsApp e simplesmente acabou, não faz nada. Então a gente vai, eu vou ensinar para vocês dois hacks que vai turbinar o seu WhatsApp. Vai vir muita, muita pessoa mesmo e eu utilizei dessa estratégia e eu utilizo até hoje. Toda vez que eu vou subir uma campanha para o WhatsApp ou para conversão mesmo, eu utilizo dessas estratégias, tá galera? Então vamos lá para a tela do computador fazer a nossa estrutura de campanha de WhatsApp perfeita caso você já esteja com o produto em mãos, tá galera? Então vamos lá para a telinha do computador e sem mais delongas, tá? Então galera, estamos aqui na telinha do gerenciador de anúncio, então a gente vai subir aquela campanha voltada para o WhatsApp, onde eu vou passar para vocês... Além da campanha do WhatsApp, né, um passo a passo como fazer. Eu vou ensinar para vocês dois hackzinho perfeito aqui para a gente estar tá duplicando, triplicando, aumentando demais a nossa conversão lá no WhatsApp, tá, galera? É aumentando a conversão, não, desculpa, aumentando a quantidade de pessoas que vão chegar até nosso WhatsApp. A gente sabendo do produto, a gente vai conseguir vender. Muito, muito, muito mesmo, tá galera? Independente se tá chovendo, se tá sol, se tá com neblina, se tá nevando, a gente vai ter contatos de WhatsApp toda hora chegando pra gente ali, pra gente tá tentando fazer a conversão, tá galera? Muito simples e muito rápido, a gente já sabe como subir a campanha do WhatsApp, né? Existem duas maneiras para a gente subir a campanha do WhatsApp, de tráfego e de mensage tá galera? A de aqui, é o WhatsApp Business, né? já configurado na sua página tá galera se não tiver WhatsApp Business que nem aqui eu vou subir para tráfego porque o meu número não está vinculado àquela página, então eu não consigo subir campanha de message. A única diferença de tráfego para Messenger é isso. É o Messenger você vai ter que estar tá configurado com business na sua página e o tráfego a gente só vai ter uma setinha ali de a gente fazer o nosso link, tá, galera? A gente faz um link no WhatsApp aqui na página do Google mesmo, a gente só coloca ali gerar link do WhatsApp, né? Então a gente já tem um link para a gente mandar a, o cliente diretamente para o WhatsApp. Dessa maneira você não precisa estar tá com o domínio verificado, não precisa fazer configurações de evento, não precisa fazer nada. Simplesmente tem uma conta de anúncio e está subindo a sua campanha, tá galera? Então a gente vai vir aqui em tráfego, tá galera? Tudo bonitinho, tudo redondinho aqui. É, você já sabe o seu produto, você já sabe como subir uma campanha, tá galera? Então a gente vai colocar aqui, ó. eu sempre coloco nomenclatura, tá? Eu só vou colocar aqui rapidinho. Ela... Aqui para mim saber que é o WhatsApp, tá? Então eu coloco todo o parâmetro aqui, tudo bonitinho sobre meu público: é, se é mulher, se é homem, a idade, qual que é a idade que é, tá, galera? Mas eu vou explicar aqui um passo a passo, bem rapidinho, como que vocês vão subir a campanha. Mas eu não vou entrar profundo nisso daí, pois o vídeo, para não ficar o vídeo muito longo, tá, galera? Então a gente vai vir aqui a tráfego normal, tá vendo? Tudo bonitinho, não precisa de pixel, não precisa de nada, tá galera? Simplesmente subiu a campanha aqui, você já tá conseguindo vender, já, você já tá é, trazendo cliente já pro seu WhatsApp, tá bom? Aí a gente vai vir aqui, a nossa, a nosso conjunto de anúncios, aí vamos colocar aqui também o WhatsApp, para a gente saber que é o WhatsApp. Aqui é o site, a gente deixa tudo bonitinho, aqui galera... Não precisa ser mais que 10 reais, tá, galera? Não precisa ser mais que R$10. R$20 reais. Reais vai vir muita gente. Eu acho, acredito que se você colocar 20 reais aqui, você não vai conseguir atender todo mundo, tá? Então, no máximo, ali, R$10 a 15 reais você já consegue trazer bastante cliente para seu WhatsApp. Nunca coloca número redondo, tá, galera? Nunca coloca número redondo. Sempre coloca quebrado para você diferenciar o seu leilão ali, tá, galera? Muita gente coloca 10 reais. Tem muita gente que coloca isso. É, todo mundo que tá naquele nível de R$10 vai... Competir um com o outro, então você às vezes acaba pagando mais é, em anúncios e às vezes menos. Então, nunca coloca nunca coloco o número redondo. Eu sempre coloco o número quebrado. Sempre eu indico para vocês isso: coloque número quebrado. Então, vai colocar 10 reais. Então, eu coloco 0,7. 10 reais, 0,7. Eu vou gastar 10 reais e sete centavos por dia, tá, galera? E que nem eu expliquei para vocês: eu nunca gosto de subir já de imediato. Eu sempre subo campanha para outro dia à meia-noite. Então, vocês vai colocar aqui, ó, meia-noite meia noite e 5. Certo, galera? Aqui, aqui você vai configurar de acordo com o seu público, tá, galera? O meu público o nicho feminino é entre 20, é, 24, 25 a 44, tá? Então, essa faixa é etária. Então, eu coloco aqui 25 a 44, pessoas que moram realmente no Brasil. E assim vai, tá, galera? Aqui eu já não mexo mais nada, tá? Avançar. Aí, aqui que vem o pulo do gato, tá, galera? Ó. Aqui, ó. Ele tá pedindo pra gente colocar o URL. O que, que a gente vai colocar? A gente vai vir aqui no Google gerar URL Watts. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai me gerar um monte de link. É só eu colocar o um número aqui, tá vendo, galera? Ó. É só eu colocar qualquer número aqui, ó. 11. Eu acabei de inventar o um número aqui, ó. Tá vendo aqui, galera? Simplesmente isso, ó. Simplesmente isso. Não precisa de mais nada. Não precisa de ter um site, não precisa de ter um, um domínio, não precisa de estar tá fazendo nada. Simplesmente, vem aqui, gerou o URL, a gente volta aqui e cola aqui, ó. Eu não copiei, né? Copiar. Volta aqui e cola. Pronto. Simplesmente isso, tá vendo, galera? Como eu agendei, ó, a gente já vai vir aqui, ó. Deixa eu só colocar... Uma imagem aqui pra gente dar continuidade, vamos lá. Adicionar uma imagem. Então a gente vai utilizar aquela mesma imagem, tá galera? Que a gente fez lá da outra vez. Lembra que a gente fez aquela imagem aqui, ó galera? Então a gente vai usar a mesma imagem que a gente utilizou no vídeo passado, tá galera? Tá aqui bem simples e bem rápido, ó. Não vou colocar a headline nem nada aqui só pra mostrar pra vocês que é bem simples. Aqui eu vou colocar uma headline bem chamativa. É. é vamos supor. É, entre em contato e verifica se a amostra ainda está liberada Entre em contato urgentemente Sempre utilizar aqueles é, gatilhos de escassez que falam, né? Normalmente vocês têm que fazer, é, dar alguns é, gatilhos mentais, né? Que fala, é, escassez, urgência, é, autoridade e tudo mais Você tem que colocar isso daqui para a pessoa estar tá clicando, tá galera? Uma imagem bem chamativa, ó Como vocês podem ver aqui, ó Ó, uma imagem bem chamativa, amostra liberada Normalmente a pessoa já vai clicar aqui porque normalmente a mulherada quer amostra, galera Então você vai ter que converter O seu cliente já tá pagando pelo menos o envio Que nem normalmente a amostra é só envio, a gente paga pelo envio O produto é grátis, entre aspas, mas você paga o envio Então é bem simples e bem rápido fazer isso daqui Fez isso daqui, publicou, agora vem os dois segredinhos Ela vai publicar aqui, a gente já vai vir aqui, ó, tá galera? Deixa ela só publicar, a gente agendou aqui Beleza, ela vai estar tá aqui ó, já agendada, tudo bonitinho, em rascunho ó, ela tá em análise O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em ferramentas, vou procurar é, publicações Aqui ó, publicações da página, tá galera? Então a gente vai vir aqui, publicações da página E a gente vai achar essa postagem, tá? Só deixa ele carregar, a gente vai achar aquela postagem para fazer o que? A gente vai fazer duas coisas, tá galera? A gente vai vir aqui ó publicações de anúncio, ela já vai estar tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu pego esse ID aqui, ó dela. Pego esse ID. Deixa eu só ver se eu copiei esse ID. Não, copiou, copiou. Então eu volto, tá, galera? Volto lá para o gerenciador de anúncio. Ela vai estar tá aqui em análise. O que que eu vou fazer agora, galera? Depois de ter publicado, ela agendado tudo bonitinho, ela vai tá estar redondinho. Ela vai subir meia noite do dia 20, tá? Deixa ele carregar aqui, eu vou mostrar para vocês o que, que a gente vai fazer depois disso daqui, ó. Depois de ela estar aqui em análise, a gente vai vir aqui criar campanha. Dessa maneira que eu tô explicando para vocês, não precisa verificar nem nada, tá galera? Simplesmente só subir a campanha e dar boa. Eu quero criar uma campanha nova aqui, ó. E aqui eu vou de engajamento, tá galera? Engajamento. Eu não preciso de fazer muita coisa aqui engajamento, ele já vai direto para aquela página, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Ó, o pulo do gato, ó. não precisa fazer nada, a única coisa você vai vir aqui, ó, usar está um, vendo aqui, ó, configuração de anúncio? Usar uma publicação já existente tá? e a gente vai vir aqui e aqui, ó. identificação da publicação lembra aquele link que a gente pegou aqui? deixa ele só carregar tá aqui, ó perfeito. Ele já me puxou o anúncio completo. Eu não preciso criar de novo. A única coisa que eu tenho que fazer é o quê? Agendar o horário depois da publicação, tá, galera? Eu não posso agendar no mesmo horário. Então, o que, que eu vou fazer? 19. Lembra que eu publiquei a campanha para meia-noite? Eu vou colocar aqui meia-noite e 10, tá, galera? Meia-noite e 20, para não ter erro. Certo? Esse é o primeiro hackzinho. Feito isso daqui, eu vou publicar também, tá, galera? Vai estar tá aqui. Vamos só passar aqui e eu vou publicar ela. Ele vai carregar aqui, aqui eu já posso fechar. Ele vai estar tá carregando aqui, ó. Então eu vou ter uma campanha para WhatsApp e uma campanha para engajamento. A de WhatsApp pode ser R$10,00, que nem eu subir ali. E a campanha de engajamento eu vou colocar o mínimo possível, que é R$5,20. Eu vou colocar isso daqui. Não vou colocar mais. O que é o engajamento? É trazer pessoas que queiram, queiram curtir, compartilhar e comentar. Porque isso vai mostrar pro Facebook que meu post é relevante. Então vai trazer mais gente ainda. E essas pessoas eu vou pagar muito barato. Eu vou pagar em torno ali de 0,03 centavos por cada pessoa. 0,2%, às vezes 1 centavos por pessoa, tá, galera? Então o engajamento é muito barato. Então. O meu, o meu post pro WhatsApp ele vai ser muito relevante porque ela vai ter muito comentário. Agora, o segundo hack, tá galera? O que, que eu vou fazer? Assim que a publicação for publicada, eu só consigo fazer isso depois que ela for publicada. Eu não consigo fazer isso agora. Porque se eu for fazer agora lá. Ele não vai carregar, ele vai ficar só carregando e não vai publicar. O que, que eu vou fazer? Vou pegar esse post aqui do WhatsApp e vou colocar um monte de prova social. Vou colocar 3, 4 provas social ali, mostrando que o produto chegou, que o produto realmente dá resultado. Então, assim, antes de qualquer coisa, publiquei meia-noite, meia-noite 1, eu vou no meu post, venho aqui, ó, campanha do WhatsApp, venho em anúncios aqui, seleciono aqui, ó, e vou aqui, ó, pré é, pré prévia, tá vendo? Vai clicar em prévio, ele vai mostrar ali, vai ter o um botãozinho para você entrar diretamente no Facebook, não aqui no gerenciador de anúncios, vai lá no, no, no Facebook mesmo, ali você já começa a fazer várias postagens fake, né? Que fake assim, entre aspas. É, pessoas que já têm um produto em mão, você vai possível. O mais possível que você tiver de fotos, se você tiver 20 fotos de produtos em mãos, e, é, eu aconselho você fazer isso daí, porque assim, vai dar muito mais relevância, todo mundo vai querer comentar também onde compra, qual que é o botão que clica, e é, dessa maneira você não vai precisar de estrutura própria, não vai precisar de verificar BM, não vai precisar de fazer configurações de evento, dessa maneira você já consegue subir ainda hoje e já fazer venda, tá galera? É uma maneira muito simples e muito rápido, porém, desse, desse jeito que eu faço, quase você não vai ver, tá galera? Por quê?